Quero levar as demandas, os sonhos, os anseios e as lutas do povo do sul-fluminense para o Congresso Nacional. Eu tenho estado com vocês, ouvindo suas preocupações e sugestões. Foi a partir desses encontros que nós montamos uma plataforma de projetos para o sul-fluminense. Na educação, precisamos voltar os jovens para a sala de aula com o aumento das vagas no ensino médio e também com o aumento de verbas para instituições federais que estão instaladas na região. Pretendo incentivar a criação de um complexo industrial da saúde e um polo de pesquisa e desenvolvimento ambiental que pode gerar muito emprego e renda. O acesso à água é uma discussão que se faz no mundo inteiro. E nós temos um patrimônio insubstituível, o Rio Paraíba do Sul, se deteriorando por conta do descaso e da poluição. Vamos provar que é possível recuperar e preservar. Para que essas ideias se concretizem, eu conto com seu voto. E como deputado federal da bancada do presidente Lula em Brasília, nós vamos levar adiante os seus anseios, as suas lutas. No dia 2 de outubro, vote Reimon, vote 1333. Música